Mari, peraí Mari, eu não tô conseguindo carona Mari, brincadeira, brincadeira, oi Mari, bom dia pra você, bom dia pra nossa audiência, estamos aqui ó, no Mundo das Tintas, Rosário Congro, você vem subindo pela Rosário Congro, já dá de cara aqui ó, com o essa loja maravilhosa que é o Mundo das Tintas, aqui tem tudo para você pintor, aqui tem tudo para você meu amigo, chega chegando, Mundo das Tintas, olha o telefone grandão, bonitão, 3522-0498, 3522-0498, atenção você, você que está assistindo o TVC agora nesse momento, é, fica ligado que é o seguinte, a gente já vai chegar chegando com o TVC na empresa e uma novidade para você, você vai ganhar hoje. Uma lata de tintas imensa, gigante. Você que está acompanhando o TVC agora pela Rádio Cultura. Pela TVC HD, dá licença. Eu sou Fernando Moraes, junto com Mário Verdão. Rosildo Moura aqui, é nosso cinegrafista, nosso repórter cinematográfico e uma grande equipe. A gente está começando o TVC Agora, direto das ruas. Olha que, olha que loja bonita. Olha a Ellen! Bom dia, é, tudo Fernando. Bem, tudo bem? E você? Como é que você está? Muito bem, graças a Deus. E você? Estou sabendo que você está vendendo bastante. Muito, graças a Deus o nosso volume de, tem vendido muito bem. Que legal. Aqui tem tudo, Ellen? Aqui nós temos to todas as variedades. A gente Trabalha com Color, Souvenir, a gente também tem a paint Color, Unilar, Universo, Tita para Piso, é, Latex, é, Esmalte. A gente tem variedade para todos os tipos de, de reparo, reforma, construção. É só vir aqui conversar com a gente que a gente está com super variedade. Aí na mão. assessora? assessora assessor você tem também? Temos também, temos as lixas, temos rolo, temos é, a... As fitas, selador, é, fundo preparador, tudo, exatamente tudo que você precisa para a obra, nós estamos tendo aqui na loja com o melhor preço da cidade. Melhor Ale, preço. Olha, Mas sabe uma coisa? que eu não, eu não achei aqui uma coisa. Eu não achei preço alto. Não, mas não tem preço alto aqui, não tem, de jeito nenhum. Aqui na Mundo das Tintas, os melhores preços estão aqui, tá? A gente trabalha com todas essas marcas, cobrimos os orçamentos, é só trazer aqui pra nós, tá? Traz o um orçamento Color, Universo, é, Souvenir, Coral, Velotex, só trazer aqui pra loja que a gente analisa certinho, conversa com o nosso gerente, dá uma brigada com ele, mas acabamos cobrindo todas as ofertas. É de briga que a gente gosta, ou ela é o seguinte, é o seguinte, eu quero já dar um spoiler aqui pra nossa audiência, Sim, claro. que a gente vai dar hoje. No final do programa... No final do programa... É um presente pra você... Isso. Então... Você vai só falar qual que é o presente que você preparou pra nossa audiência... Uhum. E aí a gente vai explicar como você vai fazer pra ganhar... Qual que é o presente que você separou pra gente? A gente é pidão... Desculpa aí, mas a gente é pidão... A gente Não chega pedindo... Certeza. Porque você, meu querido ouvinte... Você que tá acompanhando o TVC agora merece... O que que a gente tem de presente pra nossa audiência? A nossa, a nossa, o nosso presente... Nessa semana... Hoje... Para nossos clientes é uma Lux Color Tradição 18 litros, tá? Na cor branco, Para qualquer pessoa que tiver, tá ligando para nós aqui, tá? A gente vai sortear esse, esse, esse brinde. Que maravilha! Eu quero ver, eu quero, eu quero, eu quero claro, imagens. Aqui, cadê, usar. cadê? Chega para cá, Rosildo Mora Olha aqui, olha aqui, oh, é, que é olha que coisa mais bonita. É 18 gente, é, é aquela marca famosa. Super famosa, super famosa, assim. A gente é campeão de vendas aqui nosso, né? Então a gente vai estar sorteando hoje para o pessoal que está ligando para nós, no nosso telefone, uma lata dessa de 18 litros de latex da né? Color na cor branca. Então liga para gente no telefone 999772557. 2557 Então faz o seguinte, você vai parar tudo. Você que está acompanhando a gente, você vai parar tudo. Você vai parar tudo... Vai parar tudo, porque é o seguinte, você vai mandar uma mensagem agora, agora, nesse número, tá bom? Vou repetir aqui, é o 9977-2557. Vou repetir novamente, para você anotar aí, tá? Depende se de você tá aí no trânsito, você que tá ouvindo a Rádio Cultura nesse momento, tá no trânsito, não vai me mandar mensagem, tá dirigindo. Então estaciona, a gente espera você, vou repetir, tá bom? Aí você anota aí, é o 9977. 99, 77, 25, 2557 99, 77, 25, 57. 57. Fernandão, não consegui anotar, não tenho a caneta, não, não tem como anotar. Faz o seguinte, você vai mandar um WhatsApp para o nosso é, telefone que você já tem anotado aí, que é o 3509, 7, a gente vai mandar esse número para você, tá bom? Então, repetindo mais uma vez, é o 9, 99, 77, 25, 57. Nesse número, você vai mandar um eu quero, a Ellen vai receber a sua mensagem e você vai concorrer a uma lata de tinta dessas imensas, são 18 litros, mas é o seguinte, ô, ô Ellen, Sim. você sabe que nos fins de semana eu gosto de mandar um rolo para cima lá, eu mesmo gosto de pintar, é, color. Ela rende muito. Rende, ela rende muito. Ela é antimofo, é o cheiro é sem odor. Então, assim, a qualidade dela é incrível, assim. É uma, é uma tinta, assim, para você usar tanto na parte interior quanto na parte exterior. É por isso que hoje é o nosso carro-chefe, é o nosso campeão de vendas aqui. É claro que nós temos as outras marcas, como eu te disse. A nossa variedade aqui, Fernando, ela é para todos os gostos, entendeu? Para todos, todos os tipos de orçamento, para todas as pessoas que estiverem procurando reforçar. É, Reformar ou construir, tá? Mas como essa semana nós vamos estar fazendo essa, essa, essa ação. Essa ação da Lux Color, entendeu? Vem com a gente, vem, vem, vem na loja, conversa com a gente, né? A gente negocia. É, se você precisar de qualquer outra coisa também, a gente vai ter que ir na loja para poder atender. É só estar tá vindo aqui, conversar com qual dos nossos vendedores ou entrar em contato nesse WhatsApp que você ligou ou no telefone da loja que é o 3522... 24... 20, desculpa. 0495. Oh, assim, manda um zap nesse número é, é aí. É muito número. É, é muito, muito número, número na nossa cabeça. Então faz assim. Esse número, o 2557, ele é o WhatsApp também, tá? Se, se precisar fazer qualquer tipo de orçamento, Fernando, pode pedir para vir falar com a gente, no, chamar no WhatsApp, ligar no telefone. A gente está aqui com o telefone na mão só para atender quem estiver precisando aí... Desse orçamento na, do mundo das tintas. É isso aí. Então, repetindo mais uma vez: 9 2557. Esse é o número. V vamos chegar para cá? Esse é o número. Dá licença, Thalia, dá licença, dá licença, vamos chegando. É, esse é o número, esse é o número para você concorrer a uma lata de tinta LuxColor, 18 litros. 18 litros, mas rende muito. Mas, meu amigo, se você ainda não conhece o Lucas Cola você vai conhecer, porque vai ser sua. Tá, vamos apresentar a equipe aqui. Você é quem, moça? A Nina. A Nina. Oi, oh, Nina, tudo bem? Tudo ótimo. Está é, na TV, ah, é Fica famosa. ai meu Deus. E esse aqui, só no sorrisão aqui, é, esse, esse, esse, esse camarada aqui, ele, ele, ele é cantor de pagode também, <risos> né? Tem, o cara de, de, cara de não, pagodeiro. Nosso... nosso... Como é que seu nome? Esse é o Jaime, esse é o Jaime, sabe tudo de tintas, consultor de tintas, é, sabe tudo, sabe tudo. Você está na dúvida? O Jaimão explica para você. É, não, aqui não tem dúvida, aqui são consultores. pessoal sabe tudo e é o seguinte, se você precisar daquela tinta especial, o pessoal ali vai resolver para você. Tudo que você precisa se encontra aqui no Mundo das Tintas. Repetindo mais uma vez, o, o telefone é o 99977 25 99977 2557 99 77 25 57 é o telefone para você concorrer a esta lata de tintas de 18 litros cor branco da Luxcolor, tá bom? Mais uma vez, mais uma vez, 999-77-2557. Tá, eu queria dar um recadinho para os pintores, para todos os pintores, tá? Amanhã, aqui na loja, a partir de 7h30 da manhã, tá? Nós vamos, estaremos oferecendo um café da manhã. Ah, é? Todos... Sim, nós estamos... Além de brinde, a gente ainda... Traz todo mundo para poder realmente conhecer os produtos das lojas, entendeu? É, ver todas as nossas variedades, os nossos preços. Então, assim, todos os vendedores, vocês que estão tá na obra, você, entendeu? Amanhã, a partir das sete e meia, a gente vai estar tá oferecendo esse café para todos vocês, entendeu? Para receber vocês, dar o melhor atendimento. Quem já tiver com algum orçamento, tiver em dúvida, traz também, a gente já negocia, senta, toma um cafezinho. É, faz um café bem legal para vocês. Então, a gente, vai ficar esperando todo mundo. Então, chega chegando. Você que é pintor, vem conhecer o Mundo das Tintas. Você que é construtor, você que é engenheiro, você que é arquiteto, vem para cá, é, para o café da manhã dos pintores aqui do Mundo das Tintas. Tradicional esse café, esse café que arrebenta aqui no Mundo das Tintas. Gente, última vez que eu vou citar o telefone, tá bom? É, é para você anotar aí. Você que não anota. Ah, depois eu anoto, vou confiar na cabeça. Aí depois você vai ligar e vai dar no número errado. Aí você não vai concorrer. Então, repetindo mais uma vez, 9, 99, 77, 25, 57. É, você vai levar para casa essa essa essa lata de tintas grande, que rende muito da Lux Collar, Deixa eu agradecer a ela hein, pela simpatia dela. Todo o pessoal da loja aqui. Desculpa, é, é, é que é a nossa invasão, a gente não pode nem avisar que a gente chega chegando, metendo o pé na porta. Então, obrigado pela receptividade, obrigado muito por agradecer. receber a nossa equipe, tá bom? Muito obrigado, a gente agradece também. E um bom dia para todos os nossos clientes. E manda me, manda mensagem para nós, gente. Vamos concorrer. Tá bom? É isso aí, falou bonito. Então vem pra cá você também. Vem pro Mundo das Tintas, aqui tem tudo, não falta nada. Aqui tem tudo, só não tem preço alto. Vem pra cá, pro Mundo das Tintas, repetindo mais uma vez o telefone pra você concorrer. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, no final do TVC agora, tem uma lata de tintas gigante. 18 litros pra você pintar bonito na sua casa, pintar bonito com o Mundo das Tintas. 99977-2557 é o telefone pra você concorrer correr. Ô, Mari, tô chegando aí, tô, tô, tô, tô correndo. Pera aí que eu vou correr. Vou, acho que eu vou trocar o sapato pra um tênis. Vou botar um tênis e vou correndo pra aí. Beijo, Mari. Até daqui a pouco.